Não existe amor em SC Elegem Bolsonaro e o Jorginho Melo Não dá pra você crer Numa ameaça de pichação nazista Cuidado comunista vão encomendar você o que são flores mortas Numa campina, otoberfest em Blumenau Pra quê? Não existe amor em SC Os bares fecham cedo Mesmo com as ruas cheias E a polícia com a sirene pra expulsar você Não existe amor em SC. Te deixo numa rodovia em Santa Catarina, de Verja amarelo, aqui ninguém vai pro céu. Não existe amor em SC.